Abre comigo 3, 2, 3, 2, começa assim, ó. primeira coisa, a primeira palavra diz o que? O verbo ouvir, eu ouvi, agora eu não falo, agora eu ouço, eu ouvi o Senhor, ouvi Senhor a tua palavra, e, e, e segundo, eu não questionei, segundo eu, eu tenho temor, verbo temer, eu temi, aí ele pede para Deus, então faz o seguinte, eu te peço uma coisa agora, o que que está escrito? Traz avivamento, aviva. <risos> No meio da luta, traz avivamento, Senhor. Aviva, ó, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. No meio dos anos, 2020, a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia, Pastor. O que, que eu faço no meio da luta, pastor? Irmãos, agora vem uma revelação muito profunda. Você canta isso ao longo dos anos, tem músicas que você conhece há 10 anos que falam sobre o que nós vamos falar agora desse, desse livro Você canta, você canta, você canta, você canta, você sabe de cor o que nós vamos falar agora, mas às vezes nós não entendemos Você talvez tenha um ímã de geladeira na sua geladeira lá, que fala sobre o que nós vamos ler agora Mas o que, que quer dizer isso? E eu vou explicar para você Capítulo 13, versículo 17 diz assim, ó Porque ainda que a figueira, quem sabe de cor? E você sabe cantar isso? Tem músicas que falam porque ainda a figueira não floresce. Quem já escutou isso em alguma canção? Quem já cantou isso em alguma? Tá, pastor, e aí? E aí que tem que ter a revelação para nós entendermos e para nós termos a vitória, porque porque pastor, eu não tenho figueira nenhuma na minha casa, então se não florescer para mim tanto faz. Não se trata disso, irmãos, nós temos que ter a revelação revelação, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide nem o produto da oliveira minta e os campos não produzam o mantimento e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas vamos por partes? qual é a primeira coisa que se fala irmãos? estou com a minha bíblia aberta o que é a primeira coisa que se fala? ainda que a figueira ainda que a figueira olha para o pastor se você quer revelação explica para mim pastor, Eu explico ainda que a figueira não floresça Profeta está profetizando para os nossos dias. Como que eu vou me alegrar? Porque o desenrolar do versículo trata-se de se alegrar. Porque é fácil, nós forçar agora aqui, ó. ó, pastor, ó, ó, ó, ó pastor. Mas e, e a minha alma chorando? Qualquer um mascara um sorriso? E a minha alma angustiada chorando que não dorme às vezes? Eu preciso da sua atenção, irmão. Isso pode te resgatar? estou falando de você ser crente ou não Olha o meu sorriso Mas é a minha alma que está angustiada Preste atenção no pastor e não distraia O profeta está falando Ainda que a figueira não floresça Figueira no deserto de, de, de, de Israel Figueira absorve calor Absorve calor Então eu vou para baixo da figueira Israelitas vão para baixo da figueira descansar Figueira, descanso, folhas, descanso O profeta está falando Ainda que eu não tenha descanso <risos> Porque senão é só uma árvore irmão. Eu não tenho figueira na minha casa Para mim não pega esse versículo O profeta está falando Me alegrar é independente do que Deus me dá Mesmo que eu não consiga descansar <risos> Ainda que eu não tenha descanso então o profeta está entendendo Ainda que não haja descanso no casamento Ainda que não haja descanso nos filhos ainda, não haja, ainda que não haja descanso nas finanças Ainda que não haja descanso no ministério Ainda que não haja descanso no trabalho Ainda que não haja descanso na saúde Todavia eu me alegrarei. Não tem descanso A figueira não está florescendo A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja É quem tem ouvidos ouça não é escuta, porque se escutar não entra É onça, porque daí vem e penetra E cria raiz Quem acha que é eu que estou falando Está tá enganado Ainda que a figueira não floresça E ele continua no versículo Ele diz o que mais? E que não haja fruto Fruto na é vide, o, que, que, é? o que, que é vide na Bíblia? O que, que é vide? vide? Videira? O que, que, dá? O que, que dá? dá? Dá o que? Uva, uva traz vinho Vinho representa o que na, na Bíblia? Alegria, aliança Representa o que? Transformação Casamento, casamento Olha para o pastor, casamento Ainda que não Que não haja fruto na vide Olha o profeta chegando e falando assim ó. Mesmo que o meu casamento esteja destruído <risos> Ah, se você soubesse que Deus está falando Porque é fácil se alegrar quando tudo vai bem Ainda que não haja fruto na vide É o fruto na vide, né? Agora, né? Ainda que não haja fruto na vide E aí? É aí que eu vou ficar emburrado, não vou na igreja é aí que eu vou largar tudo, eu vou chutar o balde Não, não, não, não. mesmo que não haja fruto na vide Mesmo que haja des desentendimento <risos> Mesmo que não haja diálogo E aí? E aí que eu vou me alegrar no Senhor Eu tenho esperança naquele que me salvou Eu vou me alegrar no Senhor Irmãos, eu não entendo um crente que diz oh, Jesus é meu Senhor Se ele é teu Senhor, ele é, ele é teu dono então se ele é teu dono, quem é que manda? Se você entregou a vida para ele, tem que ser como ele. <risos> e se é como ele, é uma vida de renúncia, meus irmãos. Está com problema? Vamos resolver o problema. O casamento, irmãos, simboliza o casamento eterno. Do noivo que vai se encontrar com a noiva. Eu não consigo viver isso, pastor. Você precisa que não haja fruto na vide. Eu preciso me alegrar. E continua o versículo e diz assim, ó, o que mais? E ainda que a Oliveira... A Oliveira minta. Ainda que a Oliveira... Minta. Está escrito ali, o profeta diz. E mesmo que a Oliveira minta, a Oliveira dá o quê? A Oliveira dá o quê, irmãos? Oliva? O que, que a Oliveira dá? Hã? Isso, óleo Mesmo que não haja unção, ainda que o Espírito Santo tenha se retirado de mim por um momento... <risos> Ainda que eu chegue no culto e não consiga sentir absolutamente nada Ainda que eu não consiga escutar Deus por um momento Porque a gente pensa, irmãos, que sempre vai ser a mesma coisa, e não Às vezes você não vai conseguir sentir Deus Às vezes parece que você está numa ilha deserta Quem se identifica não precisa me responder Responda para a sua alma às vezes parece que você está sozinho no mundo Por que Deus me esqueceu? Senhor, por que, que eu não te sinto? Por que, que antes eu era tão sensível? Por que, que agora meu coração está tão de pedra? Espírito Santo, o Senhor se afastou de mim E às vezes é o maior ensinamento que Deus dá Irmãos, onde Deus mais fala com o ser humano É em algo chamado silêncio O silêncio é onde existem gritos Por que, que eu estou que que assim seco? A Oliveira minta, o que é a Oliveira mentir? Eu transmito algo que não é, eu posso estar aqui gritando, pulando para você irmãos, isso é mentira, isso aqui pode não ser unção e sim emoção, pode ser os meus talentos naturais, eu posso cantar afinado, eu posso pregar e ser só conhecimento de letra, está mentindo, o produto está mentindo, é uma unção falsa. Às vezes você vai ser usado na rua e, você vai, e as pessoas dizem: Uau, que unção, como você é usado E você chega em casa e diz, Deus, eu estou seco, Senhor Eu não tenho nada para dar, Senhor O Senhor não me usa O Senhor não fala comigo, eu estou seco de mim mesmo Eu preciso que alguém venha falar algo para mim E o Senhor quer que eu fale para os outros Eu estou seco, mas o profeta diz Ainda que eu não tenha nada de Deus Eu vou me alegrar no Senhor Aleluia Ele conclui dizendo assim, ó e os campos não? <risos> aí derruba muito crente, né? E os campos não produzam. Ainda que os campos não produzam. Se estiver dando tudo errado nas minhas finanças. E aí? E aí que eu largo tudo. Fico bem sudo. Foi isso que ele disse? Ele diz, não. O Senhor é acima do dinheiro. Eu não sirvo a mamão, eu sirvo ao Criador. Mesmo que esteja por um período com problemas financeiros. É difícil, irmão. É difícil dormir quando está faltando, irmão. É difícil, gente mas o profeta nos ensina dizendo, é para se alegrar, <risos> é para se alegrar, meu Deus, continua na Bíblia comigo, ele diz assim, ó, 18, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Jeová, o Senhor é a minha força, é, e fará os meus pés comuns da corsa, meu Deus do céu, irmão, uma vez eu li isso e eu pesquisei, irmão, eu fiquei pesquisando assim, só um pouquinho, olha o pastor, eu fiquei pensando, Deus, o que, que o profeta estava viajando, porque eu leio a Bíblia assim, irmão, eu, vou, eu, vou, eu viajo lá para 600 anos, eu entro e fico do lado do profeta imaginando o que ele está fazendo, é assim que Deus me ensina a pregar, quando ele escreve uma coisa eu digo, não, não, não, não está por acaso, e as pessoas que, que, que, que, que editaram e a gráfica, eles não estavam querendo preencher páginas. Alguma coisa tem. O que ele estava pensando? Aí o cara diz assim, os meus pés, como os da Corsa. Então o meu papel é pensar o que, que a Corsa faz. E aí eu pensando, irmãos, e a Corsa, ela tem os seus pés suaves, ela não faz força nenhuma, e os seus passos são longos. <risos> e aí, na época que eu pesquisei, eu fiz uma comparação, eu disse, então se ela tem os pés suaves e passos longos Eu preciso saber de algum animal que tem os passos curtos e faz força E eu descobri, sabe qual animal? Vamos falar mal dele O tatu bola é. Sabe como é que o tatu bola faz? Ele faz muita força e não sai do lugar, ele fica assim ó. Depois de meia hora ele está aqui ó. Depois de mais meia hora ele está suado e andou mais um centímetro mas o Abacuque que disse, faz os meus pés como o da Corsa, porque ela faz assim, ó. <risos> Quem está entendendo? Ele faz os meus pés como o da Corsa. O Senhor, nessa noite, faz os nossos pés como o da Corsa. Irmãos, a vida ela tem que ser mais suave, irmão. Se ele diz que é para mim tomar a minha cruz e seguir ele, então eu vou fazer de tudo para ela se desopor. Porque ele não diz: pega a tua cruz de ferro, de aço. Não, não, ele diz: toma a tua cruz. Então vamos fazer um esforço danado irmão, Para ela ser de isopor Só tem que carregar a cruz Quem está entendendo isso? Oh, oh, oh, olha a corsa Olha a corsa Você pesquisa no Google E você vai, vai se certificar disso ela, faz, ela, ela tem duas qualificações A primeira qualificação dela é essa oh, oh. Você está vendo que é curto? Você viu que é curto? Você está vendo que é curto? E pra frente ela faz assim, ó Ela tá farejando o inimigo Farejando Ela tem o olfato 35 vezes mais apurado que nós A quilômetros e quilômetros ela percebe o inimigo Ah, você não tá entendendo o que eu tô falando de você? 35 vezes mais apurado que nós O profeta tá falando, me ensina a assim, ser assim, Senhor me ensina a saber quando o inimigo está chegando, eu, ó. Hum, quilômetros, quilômetros, eu já sei qual é que é a astúcia dele. Farejar. Mas para frente não é farejar, para frente é, ó. Suspirar. Suspirar pelo quê? Abre Salmo 42 para mim. Para trás eu? Farejo. Para frente eu? Suspiro. Ó, Salmo 42. Assim como o servo como a corça brama pelas águas correntes. Assim. Quem está conseguindo ler lá? Suspira minha alma por ti, Senhor. <risos> Aleluia! Aleluia! Assim suspira minha alma por ti, Senhor.